Não importa a área da sua necessidade. Foi feita uma provisão para isso também. A quarta coisa boa que talvez você não saiba. É que o Senhor já supriu Todas as suas necessidades. E às vezes a gente está tão acostumado com essas igrejas falando assim. Vem pra Deus que você vai ganhar um carro novo. Ou então se você ofertar a sua casa. O Senhor vai te dar uma mansão. não Nada disso que Deus está falando. O Senhor está dizendo na verdade em Terceira João 1, 2. Amado, acima de tudo. Faço votos por tua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a sua alma. Me ajuda a te ajudar. O que, que a palavra de Deus está falando? Que se você buscar... Em Senhor, em Deus, as coisas da sua vida, a sua saúde, as suas coisas, o seu trabalho, isso vai render, mas também a sua alma, os seus pensamentos, as suas emoções, a sua personalidade vai ser transformada. O que Deus está querendo te dizer é que às vezes a gente evita de estar com Deus ou então passa todas as nossas emoções, nosso coração, nosso foco nos nossos problemas enquanto o Senhor está querendo entregar no nosso coração um entendimento do que a Bíblia já nos revelou. E o que é a Bíblia nos revelou? Que o Senhor tem provisão para todas as nossas áreas. Se é doença, tem cura. Se é pobreza, tem riqueza. Se é solidão, tem comunhão. Em todas as áreas, em toda a Bíblia, você enxerga o Senhor cuidando da necessidade da pessoa. Jesus chegava e falava, o que você precisa que eu te faça? E se o cara era cego, eu falava, eu quero enxergar. Então Deus ia lá, fazer ele enxergar. Tem gente que falava assim, oh, a gente não tem comida. Então o que Jesus fazia? comida. Ele não vai fazer comida pro cego nem fazer enxergar quem tá passando fome. O Senhor é justo e o que Ele quer te falar hoje, através da palavra dEle, é que, assim como em Hebreus 8, 6, Ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Sabe o que isso quer dizer? Que existem promessas maiores, promessas superiores, coisas grandes. A gente tá aqui tão Preocupado com coisas pequenininhas e Deus está querendo abençoar a gente em coisas muito maiores. E os nossos planos são muito pequenos perto daquilo que Deus tem planejado para nós. Então, não importa a área da sua necessidade, o Senhor tem uma provisão para ela. A vontade de Deus é abençoar. A Bíblia toda mostra que Deus quer cuidar, amar. Ele é um Pai amoroso. Então, não pense num Deus que castiga, que você está passando por isso porque Deus quer. O que Deus quer é que você seja feliz. Então, não importa a área da sua necessidade. O senhor também tem uma provisão para ela.